Meditação da Prosperidade e Ancestralidade Sente-se numa posição confortável. Inspire profundamente e expire liberando toda a tensão do seu corpo. Mais uma vez, inspire profundamente e expire liberando todo o estresse. Relaxe os músculos do seu corpo. Sente-se confortavelmente e tranquilamente. E agora imagine como seria a sua vida ideal. Feche os olhos e visualize mentalmente como seria a sua vida ideal com toda a prosperidade e com toda a abundância. Onde você moraria? Como seria a sua casa? Veja a sua casa ou apartamento como seria, olhando de fora, veja os detalhes, imagine você entrando nessa casa, olhando para os cômodos, como seria a sala, o que teria de móveis, os aparelhos eletrônicos, caminhe por essa casa, pelo quarto, qual o tamanho do quarto que você irá dormir, como seria a cama? como seriam os móveis desse quarto vá para a cozinha e veja o tamanho dessa cozinha a cor da cozinha e agora vá para o lado de fora da casa e visualize o carro ou os carros que você deseja ter como seriam esses carros chegue perto dele e entre nesse carro sinta o cheiro do carro é um carro novo com cheiro de carro novo? Sinta a textura do banco, do volante, a cor desse carro. Ligue e ouça o som perfeito desse carro. Agora você se imagina pegando o seu celular e olhando para o extrato na sua conta bancária. Como é esse extrato? Qual é o saldo que você pode ver ali? Qual é o número que você vê no seu saldo? E agora veja os seus investimentos, quanto dinheiro tem nos seus investimentos e sinta agora tudo isso, tudo isso que você viu. Sinta a sua casa, seus carros, o seu saldo, os seus investimentos. Tudo isso representa a prosperidade e essa prosperidade traz uma sensação, a sensação de liberdade de poder fazer o que você quiser, onde você quiser, de estar onde você quer estar. Sinta isso dentro de você. Imagine-se agora saindo desse carro, levantando-se e levando para dentro de você toda essa emoção, todo esse sentimento. Com esse sentimento, vá para um cômodo dessa casa... Como se fosse um quarto branco, todo branco... E você entra nesse quarto e senta no sofá... E bem na frente de você existe outro sofá... Bem na sua frente... E esse sentimento que você tem a respeito da prosperidade... Se torna uma energia visível... Essa energia de prosperidade toma forma e se senta nesse sofá na sua frente. Olhe para essa energia tomando forma, uma energia que vai se moldando, qual é a cor dessa energia, qual o tamanho dela? Ela se torna grande ou pequena? Ela se parece com alguém? Como você se sente ao olhar para essa energia da prosperidade? Feliz, triste? Ansioso, ansiosa. Qual a distância entre você e essa energia? Você se sente confortável? O que essa energia do dinheiro está pensando sobre você? Tente imaginar isso. E agora Chacoalhe deu uma mexida no seu corpo. Movimento seu corpo aí onde você está sentado mesmo. Imagine que você se levanta do seu sofá e vai sentar no sofá onde está aquela energia. E você se senta em cima dessa energia. Você recebe essa energia. Você se torna essa energia. Sinta o que a energia da prosperidade sente. Respire nesse lugar. Qual a principal emoção que vem nesse momento? O que você sente neste momento. Agora você olha para o outro lado do sofá e vê você mesmo lá. O que você sente sobre você sendo a energia da prosperidade e do dinheiro. Agora você é a energia da prosperidade olhando para você do outro lado no sofá. Mais uma vez, sinta que emoção. Que sentimento surge você sendo a energia do dinheiro, a energia da prosperidade olhando para você do outro lado? Quais pensamentos negativos vem nesse momento? Imagine na sua frente uma bola grande e transparente, também feita de energia. Você pega todos esses sentimentos e emoções negativas que surgem, crenças limitantes, palavras negativas, medos, sentimentos ruins, pega tudo isso e coloca como forma de energia dentro dessa bola transparente. Coloque a mão dentro de você, dentro do seu coração e retire essa energia negativa. Retire essa emoção negativa e coloque dentro dessa bola que está à sua frente. Retire essas palavras, essas frases, esses medos, tudo isso é energia, e você coloca dentro dessa bola transparente, você vai colocando ali os sentimentos, as palavras. Cada um tem uma cor diferente e você começa a visualizar que a bola é transparente e vai ficando colorida. Com a mistura dessas emoções todas, dessas energias negativas a respeito da prosperidade, a respeito do dinheiro. À medida que você vai tirando de dentro de você e colocando dentro dessa bola transparente, a bola vai ficando cheia e colorida. E nesse momento você percebe do seu lado esquerdo tem uma cadeira e ali tem uma pessoa sentada no seu lado esquerdo. Você olha para essa pessoa e ela é familiar. E sem te dizer nada, você apenas compreende que ela está representando todos os seus ancestrais. O seu pai, a sua mãe, seus avós, bisavós, tataravô e todas as gerações anteriores estão representadas nessa pessoa do seu lado esquerdo. Então você pega essa bola transparente, cheia de energia, cheia de emoções, cheia de crenças e entrega para essa pessoa. Entrega essa energia para ela e diga em voz alta, essa é a sua dor, isso não me pertence. Então eu entrego para você agora, eu entrego a dor da vergonha de receber, ela não me pertence. Eu não me sinto mais envergonhado em receber o que é meu por direito. Entregue e faça um movimento, um gesto de entrega para essa pessoa. E entregue falando. Eu entrego a dor da culpa em usufruir a abundância e o sucesso. Eu não carrego mais a culpa pelas dores do mundo. E através da minha abundância e sucesso, irei ajudar a fazer o um mundo melhor. E, mais uma vez, entregue novamente e fale, eu não carrego mais a dor do medo da falta. Em vez disso, eu confio no fluxo divino, no fluxo da abundância de Gaia, da energia que flui entre os seres humanos em um mar de oportunidades ao qual eu me conecto e confio. Olhe mais uma vez e diga, eu compartilho e agradeço. Recebo o poder de agradecer por tudo e de compartilhar da melhor maneira possível o meu amor, em forma de trabalho, de serviço, de produtos, de dinheiro, fazendo assim parte do fluxo do bem através da minha abundância. Olhe bem nos olhos dessa pessoa e diga: Meu querido ancestral, eu quero dar conta do meu sucesso. A partir de hoje eu peço para você a liberação do meu sucesso, eu te agradeço e te honro por essa liberação, para realizar o meu próprio sucesso. Perceba essa pessoa sorrindo para você, perceba como você se sente agora e diga mais uma vez, eu te agradeço e te honro por essa liberação para realizar meu próprio sucesso. Repita, eu te agradeço e te honro por essa liberação para realizar o meu próprio sucesso. Repita quantas vezes for necessário para sentir-se aliviado, aliviada, para sentir-se leve. Eu te agradeço e te honro por essa liberação para realizar meu próprio sucesso. Relaxe. Perceba o seu corpo sentindo-se aliviado. Agora levante-se da energia do dinheiro e retorne para a poltrona em frente a você. Perceba como você se sente. Fique por aí alguns segundos. Sinta a neutralidade do dinheiro. Olhe para a poltrona à sua frente, onde está a energia do dinheiro. Veja se continua igual, observe o que mudou, é bem provável que esteja diferente e você sinta a neutralidade agora, sabendo que essa energia está disponível para você, e você não tem mais limitações, sentimentos negativos, você não carrega mais crenças que impedem você de utilizar essa energia, muito pelo contrário. Agora você tem a liberação dos seus ancestrais, pais, avós, bisavós e toda a geração, para honrá-los através da abundância e da prosperidade. Inspire e expire. Perceba o seu corpo e quando se sentir confortável, abra os seus olhos. Sentindo-se abundante, próspero e próspera agora.